E aí, galera, beleza de nata tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte mano, vida de bilionário Olha só, o naipe do garoto, Franklin, nesta mansão aqui ó, de vista para o mar, olha só essa vista Bagulho sinistro irmão, olha só essa casa galera, e, e seguinte, nesse vídeo o Franklin está esperando aí uma entrega de carros luxuosos. Sim, mano, vocês vão ver os carros e reais, né, mano? Carros reais, claro. E todo ricaço tem o seu preferido dentro de casa, mano. Ó, dentro da casa aqui, ó, vocês já podem ver que tem uma Lamborghini. Então a gente vai esperar aqui. Dá pra chegar já. Entrega de carros. uns Seis carros, mais ou menos. Eu só não sei como é que a cegonha vai subir aqui. Mas a gente faz o um marabalismo aí. Consegue, né, mano? Mas antes dos carros chegarem. Vamos mostrar aqui, galera. A nossa mansão. Tem ali, ó. A princesa tomando um solzinho aqui, ó. Se liga. Tomando um solzinho aqui, mano. Esse sol escaldante. E essa mansão é... Sinistra, cara. Olha essa visão, meu irmão. E um carro, né, mano? Já precisa ter um carro na sua. dentro da sua casa? Bagulho louco, né, mano? Vou mostrar essa mansão. Vou tentar montar rápido aqui. Ó, porta automática. E vou aguardar aqui a chegada do... dos carros, tá? Daqui a pouco chega. Já falei pro cara chegar, já tirar os carros da. Aquela parte ali Opa Nossa <risos> Quase acidente em casa aqui Ó a parte aqui do gramado Ali ó, dá pra usar helicópteros Tem aqui a quadrinha de basquete Não sei porque tá na grama Não entendi muito bem Mas enfim Paredinha aqui Cara, essa casa é muito louca, velho Olha a piscininha Pô, mano, olha essa visão Demais Seguinte, vamos subir aqui Eu quero ir lá na parte do quarto Como as portas são automáticas Nem parece, ó Aí, ó <risos> Nem parece, irmão Aqui é o nosso quarto Um teto de grama né? E aqui o guarda-roupa Tudo exposto, ó Guarda-roupinha Louco, mano Louco, louco, louco, ó Essa... Olha a cama e a visão, a visão A visão é incrível Incrível, incrível Dessa mansão Vida de ricaço, né, irmão? Vida de ricaço Man... ó, Aqui é onde a gente passou, né? E a TV fica lá embaixo, né? Como vocês viram A escadinha aqui A TV fica aqui embaixo, ó Tudo aberto, mano Lógico que quando chove isso aqui fecha, né? Claro Churrasqueirinha rasqueirinho aqui, a visão Olha lá, onde o, o caminhão vai ter que passar, mano Bom, vamos aguardar que é flamingo. uns Flaminguinho ali, ó galera, é o seguinte, nossos carros chegaram Vamos ver quais são os carros novos Imagina você comprar seis carros numa tacada só, tipo... É, essas em nossas concessionárias sem carrão, super carros exóticos e tal, comprar seis de uma vez, mano. Bom, no Brasil você teria que ter muita grana, porque cotado em dólar, o carro sai muito mais caro, irmão. Então vamos ver lá, parece que já tá hum, já já tá fora da cegonha. São seis, mano. Ó, ai, já vi um verde ali, ó. Já vi um verde ali. Então, ó, essa aqui é uma Lamborghini, certo? Isso aqui já tava aqui já, a gente já tinha esse carro E os demais que a gente comprou estão aqui Cara, como que esse cara subiu? Ah, é uma garota, mano, se eu não me engano Eu falei com ela, ali, ela ali, ó Como que ela subiu aqui, mano? É a arte né, da televisão, né, mano? Da internet Então vamos mostrar aqui, galera, os carros As nossas máquinas, caramba, mano Isso aqui, peraí, peraí, peraí, deixa eu tirar aqui não, não, não Ó, vocês já viram aqui que tem um Bugatti, né, mano? Galera, coloca os nomes aí Desses carros Os modelos, né? Porque o nome eu sei Mas os modelos desses carros aqui Beleza aí na descrição Porque eu não vou lembrar de cabeça os modelos Mas a marca é... Claro que eu vou, né, mano? Então, ó, temos aqui uma Ferrari Certo Essa Ferrari, cara, muito louca essa Ferrari Parece que é um modelo novo, mano Dessa Ferrari aqui, ó Olha isso, velho Maluco Olha essa Ferrari, meu amigo Vou colocar em primeira pessoa pra vocês verem melhor, ó Coloca o modelo da Ferrari aí na descrição A Ferrari tem que ser vermelha, né Olha que linda, velho Caraca Pelo jeito, o spoiler, ele sobe ali Automático, né então, ó, compramos aqui uma Ferrari E depois, né, o valor total de o quanto foi gasto aqui Cara, tem essa Mercedes aqui, ó Eu nunca tinha visto esse modelo de, de Mercedes Eu não sei se isso aqui já é vendido, é aqueles carros conceitos, tá ligado? Mas, ó, um Mercedão verde e preto, que lindo, mano Que lindo esse Mercedes, mano Deixa eu abrir a porta aqui. Ó, oh, a porta abre pra cima, galera. Olha. Caraca, moleque. Olha isso, galera. Caraca, isso aqui já vende, mano. Eu não sei se vende, galera. Se não vende, a gente já tem um carro exclusivo aqui. Eu sei que é aquela Lamborghini ali, não, mano. É uma Lamborghini. É. elétrica. Mas tá aí, né? Porque tem muito dinheiro encomendo o carro na fábrica. Mas esse. Esse Mercedes aqui tá bem lindo, mano. A Ferrari a gente já mostrou. Deixa eu ver se essa Ferrari aqui sobe o spoiler dela ali. Ó, a parte de dentro da criança. Ó. Oh, motorzão brabo, velho. Me parece que não. Me parece que não. Então tá aí. Ó, oh, temos um Bentley. Eu não sei se eu sempre falo esse nome. Um SUV, né? Porque a gente tem que ter, né? Um SUV da Bentley. Carro muito caro, maluco Da vida real Olha o Bentley, ó a parte de dentro Branco e preto Olha a parte de dentro desse carro, mano, luxo É só carro de luxo aqui ó temos esse Mustang clássico, né? É um carro de luxo? Não é, mas Todo colecionador gosta Gosta da marca, curte o carro Eu queria ter, Ó o motorzão, brabo e o Franklin gosta desses Muscle Car, né, mano? Então, tá aqui um clássico. Um tangão clássico. Lindo, azul e branco. É... Nos Estados Unidos, esses carros são bem caros, esses carros antigos, assim. Temos aqui um Bugatti. Eu acho que esse Bugatti deve ser o carro mais caro aqui. É... Que a gente comprou. Olha esse Bugatti, mano. Ó, oh, escrito Bugatti aqui em cima Olha esse Bugatti, velho Cara, Bugatti Sensacional, irmão Só carro top oh, o velocímetro ali funciona E temos aqui um Corvette Esse Corvette aqui é um modelo novo olha, olha essa criança, cara Olha esse Corvettezinho aqui Também não sei o modelo dele Deixa eu ver se dá pra ver aqui atrás mas é um Corvette. É bonito o Corvette também, mano. Olha isso. A, a frente parece da Ferrari, né? Um pouquinho, né? Lembra um pouco. Vamos entrar aqui pra ver o painel do, do Corvetão. O motor. Volantinho, mano. Show. E, por último, temos esse carro aqui que eu, eu, eu acho que eu sempre erro o nome, mano. Coenzec. Coenzec, eu não sei. Jesco. Olha esse carro, meu amigo. Imaginou você na rua com um carro desse, cara. Meu Deus, aqui no Brasil não ia ser possível andar, né? Com essas lombadas, valeta, buraco. Carro desse aqui ficar enroscado fácil, mano. Mas, tipo, nos Estados Unidos você vai ali no em Los Angeles ali, tem muito carro desse aqui rodando lá, né, velho? Las Vegas e tal. Olha isso, mano. É, mano. Bom, a vida pobre do Franklin você já conhece, né? É só jogar o jogo. Bora, Cati e tal. Faz uns corre. Mas aqui tá a vida rica do, dele, velho. Olha esse carro, mano. Galera, coloca é é o modelo. Isso aqui é um Jessica, é que eu sei. Isso aqui eu é um não sei o modelo. Esse aqui também não. Não sei se é uma Chiron, mas esse modelo. Tá me parecendo que seja outro, mano. Essa aqui é essa Ferrari. Também não sei o modelo dela. E esse. A Mercedes também não O Bentley E o Mustangão O que vocês acharam desses carros aqui, galera? Comenta aí Vida de milionário Vida de rico É assim, ó É seis carros de uma vez Fora o carro que tem dentro Aqui da... Dentro da nossa sala, praticamente, né? E esses carros, eles vão descer Eles vão aqui pra baixo, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos aqui pra baixo, ó É a garagem, né? A nossa garagem Academia ali, ó Essa parte da casa eu não mostrei, né? Academia, sala de jogos e tal Vai descendo Até chegar aqui Não hora pra ter descido assim, mas Eles vão ficar aqui, ó Cama de segurança aqui, ó, ó. Aqui vai ser a, a, o local Onde vai guardar os carros E ali tá o cofre, né? Tô Tô endinheirado Franklin. Bom, é isso, galera. Comenta aí. Trans de tiro aqui, ó. Que a gente tem, né? Comenta aí quanto e foi gasto nesses carros aí. Vai ser bem legal vocês comentarem. E é nós. Se quiser a segunda parte, eu trago para vocês. Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve aí no canal. Obrigado pela moral e por assistir até a próxima. E fui.